Faz um mais um vídeo Hoje estamos aqui, pessoal No Among Us Gente, eu já jogava Among Us muito, muito, muito tempo atrás Tá, então, gente, eu tava aqui nesse server faz umas horinhas Uns minutinhos, né, na verdade Mas então, pessoal, hoje eu vim trazer Among Us para vocês E... E eu não pedi pra ninguém se vestir de cozinheiro, tá? Só a dona do server que colocou mesmo. Mas, tipo, os caras tiraram. Não sei por que a, a hora que ela colocou, eles tiraram. Eu não era impostor. É assim, né? É, pessoal, então. É, o que, que eu ia falar mesmo? Deixe like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Yep. E os comandos foram sabotados. Melhor arrumar logo. Então, pessoal, no final do vídeo eu vou. Eu vou mostrar como baixar uma mão de no PC gratuito. Ai, gente, eu vou aqui, Sério? Sério, não dá, não dá. Ah, opa. Ai, ah, eu consegui. Tá, mas pra que sabotar as câmeras sendo que é, não? Isso. Eu pensei, nossa, marrom muito suspeito em cima do túbulo, aí do, da tubulação, aí, nossa, gente. Sério, quem? Tá. Tá, vamos ver. Não tinha ninguém. Mas você convocou reunião. Mas então, pessoal, aqui, ó, eu... OK. Oxi, a o Amarano me matou, se te matou, como você tá vivo? Oshi! <risos> Pode skip, o povo tá meio doido. Vou skip, o povo tá meio papel morto. Putz, Skip, o povo também tá doido É melhor a gente ir de skip pra senão não provocarem a gente, né? Então, pessoal, no de novo, no final do vídeo eu vou mostrar como baixar a Mangueira do PC E claro, né, vai ter que sempre ter uma ajuda do mesmo gente E também daqui a pouco vou gravar um vídeo, gente, gastando os Robux, tá? Não sei se vai dar, mas eu já cheguei no level 150, gente, eu fiz até uma listinha aqui, ó eu fiz até uma listinha do que eu vou comprar, tá? que eu sou muito ansiosa. Gente, eu sei que eu tô falando em na tarde. Aqui, ó. Por, por, eu, tipo, eu tô muito ansiosa. Ai, gente, parece que é a primeira vez que eu ganho Obux né? na vida. É, eu tô meio doida às vezes. Tá bom. Pronto. Hum, nossa, eu quero botar a de novo. Pior que é satisfatório fazer isso aqui, ó. É muito legal. Ih, se eu não sair, Dali se eu não suspeito. Mentira, ela é benda. Ai, branco, suspeito, suspeito. Gente, por causa que eu tô sendo feio, porque não vou falar nada. Nada que rei, cara de pau. Sim. Sério, gente? Foi mal, gente O cara ainda pede, foi mal, sendo que é o trabalho dele Matar os outros Simbora, simbora Só tô jogando Fala oi pro povo Tô gravando mas gente, eu queria fazer uma outra, outra carinha, né? Uma outra outra carinha, né? Deixa eu mandar a carinha aqui. Deixa eu mandar a carinha aqui. Oi, gente! É, é, é... é deve ser. Ai, eu vou patrocinar, não. Ai, vou patrocinar, não. Eu não vou patrocinar. Pessoal, me entramos aqui no server de... Que tinha um monte de pessoa aqui, ó. Não, vamos ver começa. Gente, o cara escreveu começa com Tá gente, já colocamos uma coisa aqui né? Que eu não quero Eu coloco Essa máscara aqui, ó A máscara de assassino Essa daqui é do amarelo A máscara é do amarelo, tá? Gente, eu tô falando meio abraço, às vezes eu não sei porque A gente que aqui... Gente, eu dou a maior volta. Será? Simbora. O, o dono do server tá ali, o tripulante. É sempre bom, tipo, como você foi só ficar olhando no lugar se tem câmeras e tal. Porque se tiver alguém na câmera, tu se ferra, né? Tô meio. Gente, eu tô sempre muito medo batata meu deus quem manda quem onde eu tava nas câmeras eu tenho meteor ok laranja depois de cinco. depois de e o branco Do lado da elétrica, gente. Pera aí. Pera aí. A gente foi de ciano. ano então. É, saiu. Vindo na elétrica hum. O cara Pera aí, que o Batata reportou Falou assim Falou assim, ó, oceano do lado Da elétrica Ele tava acusando Porque ele não falou oceano morto do lado Da elétrica Que o povo fala tá Meu Deus, volta me... Gente, eu vou dar aqui que mito é nem aí Pensa que não volta eu, né Dá kick na minha. Gente, pera aí, eu, eu dei kick. Não, pera aí. Não tô ter mais nada. Pulado. Esquipado. Top. <risos> Topado. Vai. Vai. Gente, aqui, ó, é no O2. Eu tenho alguma coisa pra fazer aqui no O2. Ah, verdade. Tem que ver o laranja aqui, ó. Laranja, laranja, laranja. Vai, vai laranja. Faz o meteoro. Seus meteores aí. Eu tô vendo. Tô, tô vendo aqui, ó. Vamos ver. Se o laranja tem realmente meteoros Ai, é, ele tem meteoro, assim. Ele pôs assim. você, nossa. Peraí, que eu tenho na elétrica. Eu tenho na enfermaria para provar que eu sou inocente. Ei, ei, ei, Mi, vem cá. Não, engraçado, todo mundo volta. Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, eu tenho elétrica. Aqui, ó, gente, vem cá. Eu, óbvio. Tá, o, do... o dono do servo tá vendo que eu sou inocente. Que tá meio óbvio, né? Na hora que eu tava provando que era indo, gente. Sério. É azul inocente. Não é azul escuro. Ah, isso todo mundo sabe. Tá mais. Oh. Hum. Sério. E o rosa morto Ih, e... Tava na enfermaria É o vermelho? Não sei Olha, gente, eu não tô mais entendendo mais nada que esse povo tá falando Não sei Também Olha, eu não quero provar a briga, né Então eu já vou ali, ó Eu vou ali no script Skip e pronto Tá, volta logo, Mi. Me... Vota, branco. O branco não vota, gente. O branco vota. Gente, como o branco votar, eu dou meio com um corte. Voltou. Só foi falar. E quem foi ejetado? Ninguém. Oxe, o branco votou no. Falta dois impostores. Pode ser esses dois. <risos> tá, mas tem denúncias até agora. Eu vou fazer minha tese. Como eu já sei que eu sou inocenta. Eu já vou fazer minha tese aqui. ó Eu já sou inocenta. Uhum. Eu odeio parelhinho desse. Uhum. Ah, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Uhum. Ninguém viu nada. Uhum. Ah, não, não, não. não. Pera Peraí. Espera aí, dá para aventar aqui. Ah. Volta agora sim. Bora. Ai gente conta isso aqui ela fica assim mesmo gente ah, tá de reportar Vem, gente vai ver quem... não vou voltar lá depois gente que eu tô com medo um dois três quatro cinco seis sete achando o goto... o gozo da cat gat quem? Eu sempre mando quem hoje. E que modo? <risos> tá, gente. E que... Pássaro branco ali onde te atiram os meteoros. Pássaro branco ali. Isso. Branco morreu, então, minhas vocês estavam erradas Sus... Eu tô sus... suspeitando de ninguém Desconfio do vermelho Sem maldade Tô suspeitando de ninguém, tá, gente? Sério, mas vermelho não dá O vermelho saiu, o Vermelho saiu, Vermelho saiu. Preto, preto. Pera. Se, se alguém matar alguém. Tem quantos impostores? Dois. Eita! Eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu sei. É, eu sei. é o preto. É o preto e o. E o, o preto e o. Cadê? o cadê, o cadê? É o preto e o batata. Meu Deus. Sério? É o preto batata, eu acho. Mentira, é o preto e batata eu, eu pensei que era o preto É o preto ou o batata É o preto ou o batata Gente, eu nem vou fazer aquela testa aqui ali do reator né? Vou deixar livre é, é fácil, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu sempre falo e não é possível então, povo, meio que o meu Among Us parou, mas eu vou aproveitar essa, essa chance aqui, né, gente? Pra mostrar como baixar o Among Us, ok? Aqui é como baixar o Among Us, tá? Então, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, abrir o Google e escrever... Cadê aqui? Aqui? bom, pera... Pera, gente, que tá meio... Amon, Amon, mão Aqui, aí vocês vão aqui, ó. Em, Amon, um Steam. É, espera carregar, aqui, desce, desce, desce. Então, vendo aqui, ó. Gente, aqui é pra comprar para PC, somente para PC. E tipo, celular é gratuito, mas sim, quem joga no PC eu tenho uma modo de mostrar como conseguir então pessoal aqui ó vocês vão aqui ó memo play download vocês vão instalar o memo tá aqui ó versão mais recente aqui download download e eu já mas eu já tenho memo aí depois de baixar vocês vão abrir o um monte memo tá que vai vir o Memo e o Multimemo Aí vocês tipo, vão fazer um monte de coisa lá Aí vocês vão em Novo É... Android versão estável Aí vocês vão aqui, ó in, in, Iniciar em, in, Iniciar em qualquer um aqui, ó Tipo, vou... Nesse aqui mesmo, que já tem o Among Us baixado Pra fingir que ele a gente vai baixar, né? Mas aí, pessoal, aqui, ó Vocês vão, tipo, clicar em Iniciar No coisa que você criou novo Tá? E tipo o memo é muito usável, tá? Aqui, ó. Aí tipo, tá carregando seu memo normal, tipo as aí pessoal, aqui ó, vocês vão fechar, ok? Peraí, que vamos abrir outro pra mim mostrar pra mim poder instalar e mostrar, tá? Que ali ó, eu já tenho um Among Us, né? Sabe, nessas né? coisas e tal. Mas então pessoal, vocês pegam um que não tenha O Among Us, tá? O Among Us, tipo Comprável, mas quem comprou Não tem mais outro, né? Obrigada, moto Você me ajudou muito nesse vídeo Por enquanto aqui, carrega Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo Para seus amigos, yeah! Nossa, bem como eu falei, yeah, carregou Que surpresa Deixa o like, se inscreve no canal compartilha, e compartilha o vídeo de amigos, yeah! É dessa vez não foi. Deixa o like, se inscreve no canal é e que... aqui. Tá, pessoal, aqui, né? Tem um monte de coisa aqui. Tá. Play Story. Vocês vão se locar, tá, gente? Na Play Story do Memo. Tá? Carrega logo Memo. Tem um vídeo pra fazer. Meu Deus do céu Deixa eu fechar aqui abrir, Deixa eu fechar abrir de novo Que tá meio bugado Tá Espera carregar né? Minha mão loja não está respondendo Vocês cliquem em aguarde Fecha o Play Store Claro né Abre o Play Store Já apareceu ali embaixo Deus, Mas é pra comprar Mas não cliquem ali Tá Aí. Uh não nada Né Tá Aí vocês vão Pesquisar A O que é Among Us E instalar oh, o cara matando Essa é a melhor parte Então se passa fora Vem aqui ó oh. Morreu ou ah, tá. um oh, o outro ali ó oh. Esticando o verde Esticando pra se alongar. Baixando Among e Pessoal, ele é bem bem famoso. Ele é bem famoso, né? E é bem pequeno, tipo... 68 MB. É, tipo, melhor que Fortnite, tá? Sem ofensas. Mas é melhor que Fortnite, gente. Eu desinstalei a Epic Games porque eu não jogo mais Fortnite. Né? Mas Among Us é top, gente. Tipo o Fortnite estava ocupando todo o meu disco, o Epic Games tipo meu disco estava quase todo cheio. Aí tipo aí eu desinstalei a Epic Games tipo ficou um pouco. Aí a gente clica em abrir, depois de instalar e aqui está o seu Among Us. Então pessoal e é tudo de graça e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal então é Beijo desde o bananaico virtual de me siga no, no meu grupo do Roblox, me siga não me siga no, me, não entre no meu grupo do Roblox, me siga no meu no meu usuário do Roblox, beijo da Bananica virtual de falou.